Enjoy the ride. boa, pessoal. Aqui fala do Bro. Para mais um videozinho. E desta vez, manos, é um videozinho aqui de sur. Papa, vamos aqui comigo. Mandem-me boas, mano. Boa, pessoal. Que e ele está cheio de sono, mans. não liguem a voz dele, tá, ele também é um bocado gay, é por isso que falo também com esta voz. Mas bom, mans, nós vamos jogar aqui dois survival gamezinhos, isto mudou um bocado, isto já tem times e tem, já tem solo, como vocês podem ver. Queres é dizer o que Um solo um time? um yeah. tá, team? Ok, uh. mans, vamos só abrir aqui um couplet, não, Miguel? Vai, vai! E... E... Oh! É meu. É teu? Deixa é o meu. E era o teu! É, é o teu. Ei, é escapa... Pronto, agora vamos abrir o meu. Sim, é o Pronto. Oh Miguel, aí, podias me ter dado essa marca, Mas pronto, mano, vamos ligar uma senha e já voltamos. Até já. E Bem, pessoal, então vamos voltar aqui para a primeira dessa de Games 2, Mapa Underwater. Vamos lá aqui com Kit Vampire. E pronto, mano, nós estamos a jogar aqui um solo. Miguel, estás no outro lado de mim. E eu comecei bem mal. Hey, Comecei mal, mal, mas tenho calças de iron e, e chassis de É boa. Espera, vou ter contigo. Onde é que estás? Estou aqui a subir umas ah, escadas. Ah, já Manda. Protege-me aí. Deixa-me só por aqui direito. Ok, anda. PVP ver se é Mas eu acho que isto é 1.9. É um ponto... 1.9.9.10. É a mesma coisa. aqui um gajo Queres que vá? É que é que... Para! Não me tires! Ele se me der hits, morre, que eu tenho uma excesso. Impossível. Ai. Não, é 1.8 um isto, ele estava a dar ué hits, saca como logo, ué. Hum. Mano, eu não sei se tem um .8 ou não Toma uma estado. Ou esta aqui, eu coloquei. Toma esta, olha, mete isto. Isto é top. Ai, não é... Pronto, pode ser, então, cá. nisso. É Ai, mano, tanta gente. Fata-tax, tota tota, tota, tota, tota. Mete o capacete de thorns. Tipo, eu dou-te, queres ver? Eu dou-te um hit, leve um hit teu. É mais é estúpido <risos> eu não sabia que era para país que recebia, que era o tormes. Nós não estamos a fazer Timo, estamos a irmos ajudar-nos. Deixa, deixa eu ver quanto é que eu te tiro, a dar 1.8, posso? Ei, tiraste-me logo 1.5, um mas eu voltei a receber a operação. Então é 1.9, ok. Eu vou tomar 2 operações. É 1.9. Pô, eu mandei 3 hits em 1.8, quanto é que eu te tirei? com é. a espada de iron com fogo e com E um shark na Sum, nossa senhora. Não tenho culpa a minha irmã se sabe fazer barulho. Está ali a produzir, e <risos> <risos> Estou a brincar. <risos> Vamos lá, manos. <risos> Isso é real só, Espera awesome. aí, é que estás a sacar os equipos todos. Não, eu... eu, eu, eu... Ai pôs tu tens também É bem estúpido É que se tu der eu, te eu também levo É bem estranho Tipo se eu te der com a espada recebo -me mesmo Olha tá aqui um gajo meu Ah não madafota Ah pôs tu viste que eu estava a super ao pé Até logo ah, Nada Deu nada Ah não estás a arder agora Vou fingir que tu a falar contigo também tenho a discussão pra caralho Ah eu fingi que falar à parada Eu vou fugir tipo Ah tá muito ao pé Está muito ao pé Está muito ao pé, tá muito ao pé. Tá muito ao pé também também Toma esta espada boa. Toma isto, isto, isto, isto, isto, isto, isto, isto, isto. Oh, tem um Dima. Pega no Dima. Tens um arco. Tá? Um e também <coughs> aí Lápis Lalluli. Ok? Calma-me, e Quase... Quase, quase, quase. quase. quase. Tu não tens Tormos, acho eu. Já saiu -te. Queres ver? Deixa ver. Ya, já não tens, que eu mando um hit num lago, mas vamos. Uau, uau! Por favor, aqui! Oh! Espada de Dima! Chutamos. Ih, mas é melhor a minha. Toma, queres Dima? Uhum. o também? Toma um Arcan power. E deixa. Oh, Tormes? Ya, yeah, Tormes. Acho que vou levar, a Tormes. Yeah, vou levar ah, power. Apesar, apesar que eu tenho aqui. ó, tens essa aí dentro, se tiveres um, uma espada de Iron mas... Vamos lá, Manos. Não estamos a fazer time, só estamos a socializar aqui no Minecraft. É isso aí. Olha isso aí. Ai, ai, que... ai, que... Ai, que... E só comida, Manos. Eu vou fazer uma feira. Comida, um mercado, um mercado aqui. E não morres, Miguel? Não. Espera por mim. Espera por mim. Tá Espera por mim. Estás aí embaixo. Um cães. Rápido. Vamos ver. Cuidado. Cuidado. Os cães, os cães vão matar! Eu faço série do 2% por causa dos cães, vou morrer. Vou morrer por causa dos cães também. Eu acho que essa merda dos cães é muito destrutiva. Isso é muito. Isso é a merda mais destrutiva do de seu. Protege-me. Então não foi destrutiva. Olha. E está agora nos cães. Olha, vamos pegar aqui uns cães para matar. Tipo assim. Olha, protege-me é isso, fecha o ver. Ou co. Não, mas eu ok. não vou te esta merda dá as camas dos gajos morto também. Ok, vou pôr aqui e Em vez dá de dar um protection. Está um gajo ao pé do fogo. Não sei está ali. Não. Vamos lá, manos. Se eu ganharia este mega uh. likezão. que estou a ouvir. que eu fico logo com fome. WTF? Sorte é que eu estou cheio de comida. Diz-me onde é que está a gente? Guia-me. Acho que está um gajo no toveiro, peraí. É. E yeah. yeah. é Olha, se eles não abrirem, o chest, não abrem. Tô, eu tô no meio. Então à tua direita. Vai pra frente, esquerda. Para esquerda. Para Exato, play, play, play, play, play. Play. Tá com chest plate de e o cara... game E a sape de frente, tá do dos gols. Tá aí. Chest plate de ai, meu coração. Tá fuzido. Já vi. E és capaz? Ah, Está aí ah, para a direita. Está em chute. Foi, pronto. Está tudo. Eu não lhe acerto. Eu lhe acerto. Está com eu meu. O que Era o rei. É mais, também tu acertas todas. Foi-se. Cuidado contigo. É, Vou mandar para a direita então. Vou um pouco. Acertei! O que mano? Foi isso, tu estás morto, mano? Boa aí mesmo, sacar papel. Fazer um, um casaco com o teu papel. E aqui desapareceu, tu esco. Fogo, anda and a espada! Pronto, vamos ver. GG. Já, Gostar a vir à espada? Vai estar legal, legal. Eu também. Eu estou a dois. E ele tem gol da neve, né? Ah, estou <risos> a dois. Estou a três. Quatro? Ui! já Não basta ver o eu tenho tornos Eu tenho é Tornos. que Olha, botou oh, ele. Ele está a vir 1.8. Um ele está a vir 1.8. Um e ele está a vir Se mata a vir Fogo! Ele está a vir 1.8. isso. Este Vampire é novo. Este Vampire... O caputo. No, oh, caputo Não, há Tem o boboinho todo, as mãos, Anda lá, anda, anda, anda, anda agora, mete agora. Isso apanha assim morre agora, morre! Anda, mano. Que bom, bom. está Hoje, hoje, hoje, hoje não está ganho. Ele está com Eu posso lagar, ele pode ter uma melhor, a melhor net do mundo pedra, Atrás de ti, atrás de ti, atrás atrás de ti! Oi, oi, oi, Será? Será? Será? Será? Será? Será? Será? Será Isso mete em ti. Está-me a ganhar. Easy manos, easy, mega like só por isso manos, punha-se, bora lá, vamos para o outro Mas pronto, ah, o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de deixar -me mega like manos Eu só consegui fazer um Sublobal Games porque eu e o Miguel estamos a ser sempre kicados do Google não sei porquê Mas pronto, eu não vou passar aqui o tempo todo para gravar, mas pronto, eu consegui fazer na mesma aí um Sublobal Games Espero que tenham gostado do vídeozinho Miguel vai mandar um boas Um chau, pronto, é igual, é um chau, ok? Mas pronto, não isso, espero que tenham gostado do vídeo, pique -me aí, e... Ui, e que? que, é, mano, que Duas vezes?